E aí galera, beleza? Eu quero caixa, caixa, caixa. Filho da puta, tu vai ter a caixa no meio do cu, filho da puta. <risos> galera, vamos iniciar a final do torneio do dia 12 de de 2015, uh, 5, é 5, 5 5. Só tem bicho nessa porra desse meu clã, velho. Cacho, o líder deve ser o quê? Desta vez, galera, vai ser um, a final bem especial. O Carfly, ele tá tirando com a minha cara, dizendo que. Fiquei negativo, só porque eu saí 2 4 aqui da sala Ele agora vai dar as cartas, ele vai dizer o que, que a gente vai fazer da sala Eu não vou falar nada, é só ele agora Eu vou ficar só... Bem, qual é a senha? É a caixa! a caixa! Pera aí galera, eu tô pegando a senha com o corno do Gelliman Viu galera? Pra, por favor, pra ninguém esquecer aí, hashtag, eu vou vou é botar... burro de la merda. Bota aí OG okay. burro de la merda Vamos lá galera senha 369 Segue, 369? 369 E eles são gênios galera Eles estão no vermelho Olha que eu genialidade desses caras velho. Você acha mais fácil? Meu Deus do céu galera Você acha mais fácil Ó, leva lá para dar ideia Eu vou dizer as cartas você vai dar as cara. Dragô vai ficar ali atrás das barricadas, ah. olhando a bazuca. Que e quem vem meio que. De novo, já tava o... lá. O, o Budo vai ficar olhando a bazuca mesmo de um jeito. Não, o Budo tá é legal. legal, ele não vai aguentar não. Deixa ele no lugar de... do hino, eu tô avisando, deixa ele não, no lugar do hino Não, ali é foda, os caras ruxam é de dele. É se ele for pra não. ali, vai ficar ficar ali. Vai com ele tá comigo. Ali. Ali, ele não vai é cobrir tá ninguém. Ali. Ele não me cobre não. não, não então ali cobre, sim, ele, ali. Cobre. Cobre. ele não matou! Dois caras ruxou atrás de mim e ele não matou. Que tem, tem que ter que funcionar. lá tem que ficar comigo então, pô. Então, o tempo vai ficar com você lá na escada, olhando pra quem pega bazuca. E deixa o Gould na escada, peraí, peraí, peraí, peraí, que crashou de novo, vou abrir de novo. Eita, tira, tira o okay que aí, galera? Tira o que aí? Tira aí, okay. vamos começar. Okay. Deixa o, é, o, o Gould na escada lá pelo A. A mesma coisa do B, olhando a bazuca, ele fica na escadinha. Não, ele vai ficar fica atrás de você, onde tem né? Tá, Pronto, vamos ver. Então, é, ali é, tá, é, é melhor é. pra ele, porque com o de merda. é ali, tá de boa, pô. O PC dele é ruim? Pim, ele fica pim, ali, tá de boa, pô. É, Eu vou ficar agora, na A. na. Área. Tem que ter você PC tá... bom pra, pra trocar de. de, de Ô vida. gente, vocês já viram os caras? trocar de mira Ô, de loja. Vai, você vai ficar ali, agora você tem que olhar. Na hora que os caras roxar pelo ar. Olha você... os caras botando pressão aí, vocês são foda, velho. <risos> os caras botando pressão. Olha <risos> oh, os caras querendo botar pressão da gente, vai deixar, Caflai. Você é o líder, Caflai. O que, que você vai falar aí? Bora aí, bora, digita aí. Tem que perder, deleta. De cadê, cadê, cadê? Vai, Hino. Indo, cadê, Hino? Vai, entende. Vai, diz que tem tá é tá, é que perder, deleta o vai, Hino. Um não é o Afoito, aí não é. Tá querendo sair do clã mesmo. Se deletar, é um dia pra sair. O Marshal ele é, é a Rapunzel. Que clã? Tem um bocado de cara de, um de clã diferente ali. <risos> tá, é. Vai ser de novo, entra Rapunzel, Hex, Ai, olha... sei lá, come toda... God, God, só falta você, God! Ele já sabe, hein? calma, não precisa agoniar o bichinho, não, ele já é perturbado a cabeça. Ó, oh, deixa eu tá dizer um negócio agora, é God, God, Na wow. hora que os caras estiverem no meio, você evita ficar and andando na minha frente. É... Me derrubar, me derrubar, não fome ninguém, não Tamo louco com essa merda. Tá louco assim? Porra, o Google tá atrasando tudo, bicho. Tô sentindo que a. Eu, eu também tô com vontade do banheiro. Não, eu quero cagar. Eu já tô com, não, tô com, já com fome, velho. Vontade de fumar alguma coisa. Tem nego que quer tomar banho, tem nele que quer comer, tem nele que quer cagar. Quer quem é, ia tomar banho? Era, era, era quem? Era o, o Job, o job, é o, o job, o Job, o Job. Steve Jobs que queria lá dar uma cagadinha. É, sem, foi assim. Quer dizer? 369 369 Oi, oh, 369 cara, Fui bora você. A senha do crash é 369 E não pode falar, não, falar, crash o jogo. É. É, é verdade, eu acho que é. Eu acho que ele tá apertando é contra é Ele deve apertar contra pra falar, algum botão. Pronto, pronto, liberou, aguenta aí. Você tava falando aí, travou o jogo. É, como você falou. É se eu falar quando tá emocionando ela, ela trava. Ah, ele tá apertando o botão pra falar, sabe? É. É, se eu é só acontece nisso. Por isso que na hora que tiver no load, não aperta pra falar, mas nem fudendo, que o jogo fecha sozinho. Eu botava no Ctrl, aí ia fechando aqui. Aqui tá no F1. Não, também buga, não vai fazer isso não. Como é que tu bota pra falar no F1? Como é que tu vai falar com a gente? É. Eu não entendo! Como é que ele vai apertar F1 Mas ali? É fala, é por isso que ele, por isso que ele não morre, é que ele não filho de ódio! Ele morre. morre. <risos> e ninguém sabe porque ele morreu. Tem um cara vindo na costas, co mata ele que ele não avisa ninguém. Fica lá, boiando. Senha, senha, senha. Três vinhas Boludo. Bora, bora, bora, o que? Pressão, agora é pressão oh, nossa, oh, bora. Pressão, pressão, pressão. Pressão, pressão. pressão. pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Não, não conversa não, é o ou o outro. GG, GG. Já vem, magno. já vem o Magno. Gere. Tá que pariu. GG, você se matou? GG. Eu vou jogar de granada de fogo, viu galera? Assim Joga tá com quem você quiser, mano. Assim o jogo fogo amigo ligado. Tá? Ah não. Só que jogou, eu nem tava não Não, mas Granada de Fogo é melhor, porque eu jogo e eles ficam, né, impedidos É que você tá vendo o vídeo no YouTube aí, quem vai carregar a partida é o GovJog, vai ter certeza Vai carregar como? Carregar nas costas ou carregar lá no YouTube? O filme tá muito ruim, não dá pra carregar não Tá, é verdade vai Não vai carregar o vídeo não, sim, não tem problema Vai Vou lá ficar fly em posição, hein Agora, não, agora, como que eu... Black, mas... ah, caralho É, já ensinou, já, viu? Vocês vão mudar de estratégia aí, Tepe, Você fica comigo, Tepe eu não tem, escutei vocês falando disso, tá? Goody, é aqui, Goody! tu é vai God. ficar com o hino! Hino! Tá russando tá aqui, russando aqui! Tá russando aqui também! Segura, só segura, só segura, tá sem, medo. Aqui, tá sem medo! Tá russando aqui, Sem medo! Good ajuda aí! Puxou lá, russou lá! Vai lá, Tempo! Vai lá, Tempo! Vai lá, Tempo! Vai lá, Tempo! Vai lá, Tempo! Segura ele, que eu tô, eu tô tá? Vai que eu tô cooperando aqui! Eu não, eu não vou russar não! Vai. Não vale a pena todo mundo russar não! Que o bomba, às vezes, vão fazer isso só para atrair a atenção da bomba, tá ligado? Só tem três de. Só, só, pera. só não, três! Não. Tips, Bom. Dá pra pegar tudo ah, ali, tá ligado? Boa, né? tá, tá. É, não sei que é do que não. E fica parecendo, Muito mesmo. Agora é interessante, tem que fechar. Eles deixaram cara a gente no lado azul. Fica aí, fica agora vocês vai... não, Aqui, Gud, fica aqui, Gudió. Aqui, Gudió. Aqui, ó. Aqui onde eu tô, aqui, ó. Aqui, ó. Olhando lá, o que vem correndo, ó, pela Pelegrave. É desistir dele? Deu um minuto ali. Mas eles estão pensando que vão plantar bom em um minuto. Tá aqui, aqui. Apareceu aqui um... tá, aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, Não, mas fiquei, fiquei, fica Tem um ali, Dragoa. Pegou o bazuca. Sai, já... tá não, eu tô olhando, eu calma. O calma, calma. Calma, já morri, calma, já correu. Já correu. Já, já mais. Era pra ah, mim olhar a bazuca, não sabe não. É, era, eu disse, aí na escadinha olhando a bazuca. Eu prefiro ficar aqui na bazuca. Então aqui, um aqui, ó. Um não, portão. não puxa, ah, não. Ah, mas o desceu. Ih, não dá pra deixar o cara não matar daí, velho. Ah, é um lugar bom, até. Dá pra ver mais ou menos. É, eu acho melhor tu ficar aí, tá ligado? Mas, mas... Só, não dá pra ver quem pega a bazooka, não. A bazuca fica é mesmo no canto. É. Dragou que dá pra pegar a bazooka. Não, mas não vale a pena, não. Deixa o cara pegar a bazooka, que ele vai ter que vir atirar ah, essa porra. Um ah, um tô do Um acabou já. Não me ah, ficar, é. nice, é. ficar negativo Não me ficar negativo Como é? Como é? É você, bora! Como é? Ó ah, ah. Cadê o Então ó? A ou B? A ou B? Eu tô no B, vamos ruxar, vamos ruxar no B Fiz mais de um pra aluxar comigo aqui. Caraca. Pronto, eu tô indo. Tem que dizer outro começo. Não, não, você não tá indo, não, pô. Era para você. Eu vou pela base. Pronto, atrapalhei aqui. Volta, volta, volta, Tepi, volta, Tepi. Tô voltando. tô tomeado, Calma, calma, capaz. Segura, eles já acharam a granada. A próxima vez a é consegue. Calma, tranquilo. Calma, onde é que é cara, né? Onde é que é cara? Aí? Aí? tu Vamos ainda tem granada? Tu vai atacar eu esse cara babuda. que tá bugando ali ah, o, o negócio. Babu, não tô bravo, não. Tu consegue atirar Sim, no cara ali? Pega, que cara? Que Peguei. Cara. Pronto, vou, vou entrar, tape, vamos lá. Vai. Hum. Pega -a. Pega -a. Pega -a. Pega -a. Vai, entra aí, entra aí. Vai Atrás, tape, atrás, tape, corre. Vai, vai, planta essa porra aí que tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Vai plantar, tá aí. Calma, não vi que tava comigo. Tá aqui embaixo, tem um aqui embaixo, galera. Mas Como vai plantar. Gente. Pronto, eu eles vão ter que vir. Eles vão ter que vir, tá embaixo, tá aqui embaixo. Sai, aqui, sai daí, sai, sai daí, sai, sai, daí. Sai, sai, sai, volta, volta, sai no meio. Vai, vai, atira, atira, atira. Ô, Job, me puxa aí. Tem um lá, tá no ar, tá no ar, tá no ar. Tá no ar, eu vou lá, fica aí com viu? Tá, eu vou lá. Tá com os caras aqui. Matou. Vole, good, good job, Vilatão. não vou não não falar nada que ele fazia, ficou tipo, é um lá parado, pô. Mesma estratégia, mesma estratégia, né? Nega Fly! Minha satélia, minha satélia. <risos> Nega Fly? Nega Fly! É. <risos> Telefone e bazuca nessa puta mesmo. Eu tô tentando ver onde que eu pego a bazuca. Ah, tá. Aqui ó. Um, a melhor lado dois, é aqui dois, lá, dois, gente. Dois! Aí. Ah, tá super mirado, meu. Não, eu vou pegar esse não, crash. Não, não. Não, não. Joaquim não, eu não. Não, não. Vale Puxo Puxo a pena, aqui. não. Ruxa o Larte. Vai para baixo, que ele cobre aqui. Matou o nossa, caí, caí. Derrubei, derrubei a bomba. Caí. Derrubei a bomba, mas preciso de ajuda na. Peraí, peraí, peraí, tô salvando o Ino. Tá a Tô, tô. Tem um cara da bazuca, tem aqui, tá bazuca, viu? Ele tá com bazuca. Tá. Ninguém me empapou, não, não Foi. Tá no show, é, Águia. Tá tá é só proteger. Eu vou... Oi, ah, meu não tem um lindo. Tem um aí, tem um na sua frente. Tem, amigo, Pega a campera. Se eu tivesse lugar, é teria morrido agora ainda. Bazuca, bazuca. Vez. Bazuca, tem uma bazuquinha aí. Foi, Cafó? Mas querem ruxar ou não? Bora, bora, bora. Ruxa aí, ruxa aí, Cafó. Ruxa, pode ruxar. Ah, não, bora, 4, 5, 2, 2. Só ruxar o Cafó. Foi mal. Esse cara tava camperando ali, eu nem vi. Nossa, eu nem sou. Ele tava bugando ali, eu só escutei um. Morreu, Sidra. Eu nem vi que tava tá pra ele me pegar dali. Pera aí. Vamos ruxar, vamos todo mundo ruxar. Vamos todo mundo ruxar. Então vai. Todo bora, mundo bora, ar, bora. todo mundo vai. Ah, eu tô com ah, granada ah, de, de, de, de, de fogo, vou jogar lá. Vai, vai, vai. Puxa. Caralho, tô meado, velho. Primeiro rush e ter foda. Puxa, ruxa. Morri. Pô, a gente pode, também. Tá muita granada. Morri, morri, Muito morri, ruim. morri. T Vim, tenta me salvar? Não, vi dois caras ainda. Não vai dar pra salvar. melhor você ir lá. Salvar o prego. Vai que dá, vai que dá. Corre corre corre corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ah, o cara tava aqui, pô. É, não deu certo. Não sei se voar pra bomba. O que tá aconteceu? É muita granada. É, é eu, tá falei, tá eu falei, tá eu tá falei. Tá bom, pô. Eu não sabe que não dá não, bomba, pô. Eu morri pra bom. Não dá não. É muita granada, pô. Não é fácil não, pô. Não é qualquer um que faz não, pô. Estão aqui, estão aqui. Tá só tem um só. Só vi um. Vê se tu fica entrando na frente de tiro? Olha lá, o cara lá. Tá tirando em míter. Tá ah, não tem ninguém olhando. Pegou boa, a bazuca, boa, viu? Pegou a bazuca pegou, bazuca. pegou a bazuca. Faz não, ele Eu Acho que deixou cair o outro. Deve ser pegado. Não, relaxa. boa. É só tomar cuidado, na hora que você escutar o psss, sai de perto das paredes Mas eu aqui, nessa parte aqui, é difícil morrer É, morre tá não. É mais fácil ele querer me matar aqui É, mais fácil ele te matar mesmo né? Eu vim pra ele ali, eu tô ficando miado ali ele, né? Olha Ó lá. Tá ah. Ah. Ó. Sério, Kaffai? Sério, Kaffai? Desenha a bazuca, tá como é que é uma bazuca pra mim, Kaffai? Caraca! Trago, sai daí que eu tô super supermeado. Não, não, não dá pra fugir não. Ha! Volta pra lá, vai lá. Tá aqui, tá, tá aqui, lá, Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Acabou de tá barulho pra dele. Tá aqui, tá bugado aqui. Fire in Pô, vou ter que morrer, porque a arma dele tá bugado é, na pistola. Tá com funções artificial. É, tava estranho. Só tem um bar. Ali. Só tem um bar. Só tem um. Tá onde? Se eu soubesse eu... Eu ia atrás. Eu tá mesmo ia matar. Embaixo, aqui embaixo. Aí, aí mesmo. Oh, Caralho, cara é, o é, cara é. deu 180 aqui que me trouxe todo ele, em ele, ele me deixou no preto também. Foi, que que é isso? Ah, fogo amigo, os caras atiraram na gente. Os caras atiraram na gente, certeza. Ah, tô, mas espera Inverte pra voltar, espera pra tá deixa, tá deixa eu e o dragão ruxar aqui e voltar pra ele um pouco de granada. foi eu vi dois passando Bora, oh. vamos ter, tempo, aqui. Porra, Tem quase matava. Tônica. Era bom o aqui. Eu vou jogar a granada. Ah, pega a bazuca. Fire in the hole! Ó, já estão tacando tá perto. <risos> é lidado com tudo, velho. Ó lá, mais. Calma ele não vai ter mudado, não. Rino, se tu vier com essa bazuca pra cá ainda, é melhor ter, porque dá pra não morrer. Caralho, o cara tá bugado dentro do lado Não, Wino, vem pra cá Matar os caras aqui Ele gastou tudo vem, vem Cobre o tempo, cobre ah. o oh. cuidado Cabre pra Meu Deus Que burrice, velho Não, caralho ah. Não, ele velho vem agora Bota pra revisar o se Não atira, guarda a bagunça. Tape, fica, fica ah. camperando. Vamos ver se esse homem devem atrás. <risos> desceu, ele desceu, ele desceu. Ele não tem um bem. Fica junto com o dele. É, fica, fica. Aí ó, pega. Ah, vai se muito Nossa véio. senhora! Não, tem senhora tem morreu, morreu! Oh. Pega, pega, teve! Vai, corre, corre, corre, que tá viado! Vai, vai por cima, vai por cima! Eu tô sem eu tô sem munição. Vai pistola! Paga ficar... tanto de pistola e não vai matar o cara de pistola, porra! É que eu não gosto dessa PT. Eu não gosto de tu e tô aqui? <risos> Olha aí! Olha aí, exatamente aí! Tá em cima, tá em cima! Pega a bomba. Só pra Meu Deus. Boa. Vai, vai, vai, vai, vai. vai, vai, vai, vai. Tem dois na A, dois na A. Corre por cima. Corre por cima e vai pra plantar B, vai plantar B, corre lá. Planta, planta B, lá bugado, bug, bugado. Vou, vou, ah, go, go, go, go. pega a bomba, pega a bomba. Planta, planta, planta, planta. Planta. planta. planta. Boa, boa, boa, corre, corre, volta, corre, volta, volta, corre. Volta. corre, corre, corre, corre, vai entrar aí. É. Corre, não, pô. Meu Deus, era desesperado, Ele desesperado. ficava, tu ficava naquela Isso partezinha é da, é da, é da, é da, é da bazuca ali, ficava ali cobrindo, pô. Aí, eu pô aí na hora que tu visse que os caras estavam vindo atrás de tu, tu ia pro eu outro lado, tá ligado? Pra matar de um contra um. Que eu, que uma volta, uma volta, uma linda. eu fiz o mais difícil, caralho eu Fiquei desesperado Eu espero que vocês se lembrem da estratégia Não dá pra ver a bazuca daqui não, viu? Tipo. Tem dois abazucas Vai morrer, cara Boa, tá aqui Ih, é a gente, caralho cara, eu... tem, Granada tem feia eu joguei, meu Deus do céu A granada pegou num negócio ali Filha, da tá, mãe pegou, tem dois filha. Tem a bomba, é a bomba, é a bomba é a bomba, vamos tentar matar. Olha lá. Ino. Oi. Ô Ino, deixa pra lá. A bomba tava na bazuca. Ai, já tô. para gastaram muito. Tá de bazuca, viu, Tepo? Eu sei que você gosta de bala em bazuca. Adoro me jogar nela. Pega! A bazuca tá aí dentro, Ino, contigo. Passou, eu, tá se aí, se aí se tá se aí. Tape. Peguei bom. o cara sem querer, meu. Da bazuca. Vamos atrás desses escudos, vamos atrás, vamos atrás. Bora, bora, bora. Vem, vem, vem, vem, vem. Pera aí, pera aí. Ruxei pela bazuca. Ué. Tá aí cuidado, tá meu, Cuidado com o fogo bugado. Ah! Tá, aí, papai, tá, tá aí, tá, pai. Tá esperando. Boa, tá aí, tá bom. Só matar a dragão vai lá! Ah, é pegou! pegou. <fixos> hashtag! Hashtag! Hashtag! Hashtag! #print Pris! Entendi Valeu galera, é isso aí! Nossa, eu tenho muita graça! Eu não sei se eu vou participar do próximo 5 contra 5, que tá muito trabalho Tá muito sensato jogar com vocês ali! Você esqueceu de falar a participação principal. É, galera, obrigado ao Good Job Que ajudou a gente aqui Ajudou a si mesmo a ganhar cash também ah, Valeu, Good Valeuzão Valeu, valeu, valeu.